Eu sou rei dele, especiaria essa avançada, eu tenho um tempo Balantaninha e o whisky eu tenho pra vender. pra vender. Que luxo de heroína eu tenho pra você. <risos> Ouviu falar de tal de Tanai, pra não pensei a barra. Sabe fazer a entrada. Coloco um baseado em fatos reais. Puto sem calcinha, rebola e olha pra trás. Sempre querendo um armamento, périco na minha favela. Departamento russo, dele é sombrelo. Minha droga é clapicó, faz plaquote. Uso loche, uso voz Faço bar depois de ponto de gremouche. A troca do Jamal só bebe witch. Felipe, nessa boa, tô com não faz pau. Viagem grão-quenhão que tu parece um misterente. Só não faz mistério porque tu não é diferente. Isso tudo é real, igual o Ronaldo fenômeno do já fui pro Amazonas, agora vou o litoral. Mas tem é uma fábrica que conhece pra que tá aí. Eu uso a poderinha Xanax. E também rebola com os bairros de favela. Puta essa fadiga. Larissa Maruela. Dona Franja, no Dado do Barão, vou te ver. Tudo bem com Dona Jo, Dona Igor Falo, Escobar. Cria luz e a música, é lançamento. Vai lançar lá no teatro. Essas é de putaria. Eu o dinheiro pra cima, igual o Silvio Santos. Eu sou flamenguinho.